Nós não estamos falando de redes sociais abstratas, são empresas que faturam com ódio, que faturam com a mentira todos os dias. Porque mentira e ódio dá engajamento, dá lucro, porque tem gente, inclusive, anunciando em cima da mentira e do ódio. Quando nós estamos falando em regulamentação, de forma alguma está se falando em censura. A gente está falando de desinformação, de mentira legalizada nesse país e com gente faturando milhões. Com a mentira, a gente está falando em ofensas e crime. E tanto as plataformas quando respondem a nós ou a polícia, fala o que? Falta legislação para que hajam punições dentro das plataformas e redes sociais. Não se trata de Ministério da Verdade, se trata de um pacto nacional contra a mentira. As ofensas, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, a misoginia. Um pacto nacional para que as redes sociais não sejam terra sem lei. Para que as plataformas sejam obrigadas a criar mecanismos de investigação e apuração. É disso que nós estamos falando. Quem hoje está achando natural as news. Fake... News é a vítima de amanhã. Quem defende a mentira é a vítima de amanhã. Mas nós vamos estar aqui para ajudar a vítima de amanhã também. Porque nós somos contra a mentira hoje e seremos contra a mentira amanhã.